Já vou começar esse vídeo jogando uma praga em você que tá do outro lado. Se você assistir esse vídeo até o final, você será aprovado esse ano no vestibular. Aceita essa praga? Então deixa que o tio Quequê te explica. Deixa que a gente explica. Fala, Gigante! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um resumo rápido, galera, de ciclo do nitrogênio, que é o ciclo que mais caiu no Enem. Então... Dá uma olhada aqui pro quadro, bate um print maroto, beleza? Galera, basicamente o nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera, não esquece. Só que a gente não consegue fixar ele, a gente não consegue assimilar, lembra? Nem animal e nem planta consegue. Lembrando, galera, aquela relação que existe entre soja, feijão, que são as leguminosas, com algumas bactérias, lembra? Risóbio, na verdade, relação de mutualismo... Quem fixa o nitrogênio de fato não é a planta, não é a soja, não é o feijão, mas sim a bactéria. Então cai em prova. Quem consegue fixar, pegar o nitrogênio atmosférico é a bactéria. Gênero risóbio, principalmente, e eu tenho também cianobactérias que podem fazer isso. Nitrogênio atmosférico virando amônia no solo, a gente chama um processo de fixação. A gente sabe que a amônia, de fato, galera, ela não está no solo. Quem está é a forma iônica dela, que é o íon amônio. NH4+, qual é o nome? Amônio, amônia para amônio, amonização. A Enem já cobrou esse esquema, tá? Lembrando, galera, que a planta até que pode absorver um pouquinho de amônia, mas quem é o elemento que a planta quer? Não esquece, tem que estar no teu sangue. É quem? O nitrato, o nitrato. É por isso também que bactérias no solo, quase tudo é bactéria, bactérias no solo vão fazer uma oxidação, oxidação, vão transformar amônio em nitrito, e depois nitrato. De novo, amônio, nitrito, que é o NO2-, e depois em é nitrato. Pode perceber que uma oxidação, olha, vai aumentando a quantidade de oxigênio, esse é o mais oxidado, essas bactérias vão fazer um processo que a gente chama de quimiossíntese. Kennedy, nitrificação é quimiossíntese? Sim, galera, quimiossíntese, produção do próprio alimento. Essa primeira nitrificação é chamada de nitrosação. Nitrosação. Que é a transformação do amônio em nitrito. Enquanto que o nitrito e nitrato, olha, nitrito em nitrato, nitratação. O Enem perguntou: a planta quer absorver nitrato para quê? Para quê? Absorve nitrato? Para produzir substâncias que têm nitrogênio, galera. São elas proteína, proteína, que tem aminoácido, ATP. Lembrando que ATP tem uma base nitrogenada que é a adenina, adenosina, DNA e RNA que tem bases nitrogenadas. Então, esses elementos. São importantes. Lembrando que o nitrogênio pode entrar na cadeia alimentar. Lembra que os animais eles podem comer? O animal ele pode liberar através das excretas dele também amônia, não um coelhinho, mas uma minhoca, por exemplo, pode liberar amônia. Mas o coelho ele pode morrer. Concorda comigo? Credo, Kennedy, a gente está matando o coelho. Mas ele pode morrer, sofrer um processo de decomposição. E a decomposição, galera, ela pode liberar amônia. Isso aqui, olha. Então tá muito perfeito. Outra coisinha: esse nitrato, ele pode voltar para a atmosfera num processo de N2, num processo que a gente chama de desnitrificação. A desnitrificação, para quem não sabe, é uma respiração anaeróbica feita também por bactérias. O tio quem vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês no próximo resumo. Tchau, tchau.